Três, seis. Chupa caralho! Ah, uh. Tomar no meu cu! Vai, sua galinha puta, cabela Filha de uma égua, vai, vai! Ah! Uh. Uma galinha puta E eu fui desafiado nesse jogo pela minha querida Aline Bola, Então Aline Bola, desafio aceito Só que eu compl complexei um pouco esse jogo Porque tava muito simples assim, tipo Sem graça, quem perdia não pagava nada Quem perdia não era humilhado, quem perdia... Então eu botei regras no jogo E essas regras são bem... E você pode se preparar pra perder, querida Porque eu já tô indo aí na tua casa Então, ó... Agora eu vou passar para a fase de intimidação das pessoas. Se foder a vaca. Alô? Oi. Oi. Oi, eu liguei para saber assim, se tu tá preparada. Tu <risos> <Não> vai ver. <risos> Caralho. Escuta, eu tenho uma música para ti, escuta. My friend Escuta essa part. time For losers Cause I am the champion <risos> tu vai ver. Até daqui a pouquinho tá, loser Pio. Tchau Tchau, tu tá saindo gravada, tá Desligou na minha cara, puta Vagabunda, mais motivo para me vingar de ti Então aqui temos perguntinhas Perguntinhas não Ou melhor, consequências para falar E... Dentro das consequências, a gente vai sortear uma. E se nós não fizer a quantidade de pontos que tiver aqui, ou mais, dentro de uma dessas perguntas, uh, nós vamos ter que fazer as consequências que estão aqui. Então, Ali, tem a honra de sortear. Patio. Escreva na face alheia. Como assim? Escreva na face alheia. Tá, me go. Quantos? É, o que fizer mais. Demônio! vai, Boa! aí, não esqueço. Calma, nem abri o jogo Tira! Tira! Tira! Tira! Tira! uma <risos> uh! Eu consegui quatro. Uh! <risos> Não, eu tenho minhas bochechas <risos> Tô tendo surtos Ai, É o único que eu tenho, só vaca puta gorda Mas... <risos> Não Vai escrever vídeo, né? <risos> Sim, é <o> tá <risos> Tipo aqueles bichos, em <risos> Correia, esse aqui que caiu Canela em pó, 10 pontos 10 pontos, eu vou fazer 10 pontos, gente Vamos fazer 10 pontos, porra Porque ó, o negócio tá, tá frio, frio. Oh, Mas o, o negócio dela é menor ela passa Cala a pessoa, boca, vamos, de... não encosta <risos> 10. Eu <risos> vou comer 10. É a vida, vida. Oh, eu vou tentar com o teu negócio porque o teu negocinho é mais fácil. <risos> Aline, tô com medo, cara. Pica Escreva algo na faixa alheia Novamente? <risos> Novamente Quem fizer mais? Quem fizer mais Tu não começou? Como? Não, não comecei Não comecei, sério, não comecei Olha, mas que merda tu Eu tava... fiz dois Veio propaganda no meu... O no... que que tá fazendo? O que que tá acontecendo? Só dois Três? Eu já me fudi. Três! <risos> Foi a graça disso tudo! Vai, sorteio. Ovo na cabeça 20 pontos, por que tu botou 20 eu pontos, meu? Isso fede, cara Quero ninguém se foder sozinho aqui Bota a música disso aqui, quando tu morrer eu quero escutar esse pouco <risos> caindo aí Desculpa, eu Vai <risos> Que barulho grosso é original. Oh, meu <risos> E essa, tá? tipo, não bater com força, porque dói, tá? Não, mas não não tenho... Ovo pente. amigo da Lili. Né, Aline? Uhum. Todos os ovos são seus ali. E vê se, por favor, não faz escorrer, sabe? Só que se eu não vou fazer isso contigo <risos> sem força. Eu vou fazer uma, uma, uma coisa, assim. Ai, que nojo, meu Deus. Tem uma cabeça tá... Que chuva aí, meu zinho. Por um aborto de galinha da minha mão. Eu juro que eu te odeio, cara. Te odeio muito. Eu te odeio. Para de cair que tá nojento. Foto sensual para o Facebook e Instagram. Adoro Sim, tirar a cabeça. foto assim, ó. Quantos que tem que fazer pra mim não ter que tirar essa porra? 10 pontos. Vamos, vamos. 7, 10? 10. Já se fodeu, louca. 3, 4, 5. Foda! AF6 ah, bosta <risos> Ali ó oh. Deixa eu mostrar pra vocês que sensual ficou a foto Foto mais sensual da minha vida, gente tô Tá puro gostosa. Nossa, tu tá uma guloseima com esse ovo, tá um quindinho, <risos> literalmente Maquiagem alheia, aqui Sim, é mas vai maquiar pontos. mais a Londres, no cu, vai virar de.. Não importa, vou maquiar na tua Quantos, ponto? Quantos? Não sei, 15. Não, é 15, vamos fazer 15, porque chega. Chega de tortura. 14. <risos> isso não vale, sim. por que que tu faz isso? Porque eu gosto. Eu começo. Vou passar um batonzão assim. Resultado da nossa maquiagem, olha só Que querida que é essa amiga é amiga Olha só que lindos que a gente tá junto <risos> tira essa mão daqui gente. que nojo, tá por Vou fazer o, outro, o último dos Graças desafios. a Deus, porque eu não aguento mais Eu acho que é o da pinga Puta Graças a Deus, não. tava na hora, né? se eu quero morrer Cachaça Gire o dado para ver a quantidade de doses Temos que fazer 20 pontos Caralho! Fiz 13! 13! Ah meu, que fedor, cara! Oh, não toma mais banho, Vai ficar assim até a segunda vez pra Nossa, que coisa linda! Quando ficar essas brinquedas aí, vão um beber terminar com isso Não você vai achar uma sobrancelha! <risos> tá parecendo aquelas máscaras que estão aqui. Vamos ver, passar. Aline joga pra ver quantas doses tu vai ter que tomar. 6! 6! Seis. Seis. Seis. Seis! Seis! Vai! 4 anos! Eu, Quatro. eu não, não é eu forte. Novo, eu não vou, eu não consigo tomar, 51. É cachação, ó, cachação. <risos> Cláudia de tá, Acho que eu vou perder o jogo. Ah, que nojo, velho. Tu, por que, que tu Boa. tá enchendo? <risos> <risos> <risos> ah, não, fode, cara, minha cachaça. <risos> Foi. I'm going, I'm going. <risos> Vamos ter mais três. Arreguei! Ai meu Deus! Lili, vamos. Arreguei. Como ela não bebeu quatro, também eu só vou beber um. 51 não dá. Achei que eu era mais forte pra ele. TV ter, ter foda-se desafiado Pro desafio do Flap Bird Que nem nós aqui, ó Que foi nós que criamos esse desafio E tem que fazer que nem nós aí Isso aí Ovo, bastante ovo ovo oh, Mas então, muito obrigado Porque assistiu o vídeo até o final Se você assistiu até o final porque tu gostou Então não gostei aí embaixo Se inscreve no meu canal E ó Dá um likezinho, ó, dá ó. Um likezinho. Beijo, tchau E agora Pra finalizar essa porra Não não me empurra que o pau vai comer. Pra finalizar, o banho de piscina nesse frio, que é quantos graus ali nesse né? tá pouco. pouco, pouco. Tá pouco, pouco. Tá pouco. Não, não. gente pega bola e não sabe por porquê <risos> Beijão gente, até a próxima Tchau. Se eu não fizer a próxima vídeo eu, eu tô doente Com pneumonia Ai meu filho. Ai Tchau